E este tempo de merda, hã? 4 de junho e todo neste registro. Em abril tudo bem, não sei que mais, águas mil e quê, um gajo entende. Em, em maio já começa a ser estranho. Em maio já começa a ir para a porra, liguem lá ao sol, um gajo curto usar um calção e tal. Opa, junho, junho é escandaloso. Chuva em junho, no mês sei. Isto é São Pedro a fazer bullying a Santo António. Será que isto é para controlar o turismo? Oh, come to Portugal. We have culture and food and, and sun, more or less sun. We have more or less sun, sometimes sun, but mostly cloudy. Mostly cloudy. Ok? Don't bother come here. We have a lot of people. Go to Tunisia. Ou será que é o um Ministério de Educação que controla isto? É que os putos vão ter as melhores notas sempre nos exames. Garanto aqui. Porque não podem ir para a Praia de Santa Mar do Oeiras, jogar à bola e fumar nights. É o que eles fazem. Ficam todos em casa a ter explicação de geografia A. É que no ano passado, para esta altura, já andava toda a gente a meter aquelas fotos do termómetro do carro. Todos acabarem de ter um habitáculo com 47 graus Celsius. Pai, eu agora chegar ao carro e conseguir tocar no volante irrita-me. Pai, eu sei, tudo bem. Chuva, muito importante. Não sei o que mais, concordo. Mas eu já troquei de Escovas três vezes este ano. Estou quase a criar salmão em viveiro no para-brisas. Está lixado para os bloggers, Foi este tempo farrusco, não há sessões na praia. São obrigados a fazer render as fotos do ano passado de O que está mal, porque entretanto o padrão melancia já saiu de moda. Quem diz bloggers e desempregados? São duplamente castigados. Ah, estou desempregado, mas assim eu aproveito e vou a banhos. Não vais, não. não vais? Não dá? Porquê? Porque agora vivemos na Escócia. É o que se passa, vivemos na Escócia. O meu nome já não é Manel, pá. O meu nome é Greg McAllister. Sou escocês. My name is é Greg McAllister I live in Portugal and I love the weather. I love the rain and fucking sun, I hate the sun. It hurts my eyes and it burns my skin. Portanto, o melhor é adiar o verão. É adiar o verão. Deixámos isto para o último, o melhor é adiar ali para dezembro. A malta fica com mais tempo para limpar as matas. Não temos de aturar os imigrantes. Fica para dezembro. Época é baixa. É o melhor.